Eletrobaque, se sabe a letra já chega cantando Eletrobaque, se não sabe a letra então chega dançando Eletrobaque, se não quer dançar então chega pulando Eletrobaque, é só chegar, Eletrobaque Concordo com Nietzsche, a vida sem música seria um erro Um acorde e um beat, a rima sem música seria um texto Tem que ser única, orgânica, mecânica Harmonica, sinfônica, não importa é música Mistura no som, picar, pica, -pica Me desafiar pra mandar só rimar manjada Porra mano, eu nem tenho um o que eu tenho pra falar Vai me ajudar, vai comigo? Eu que, que rimar Toda vez ele fala, rima manjada pode crer Olha meu currículo de batalha Se tá eu souber no tempo com você Deixa ah! eu te dizer Usa já ensina Ótimo, vamos aprender Tá, tudo bem, olha o seu currículo Não adianta nada se você fica só fazendo porque puta, eu falo aqui em 2020, chegando no nacional de destino no ano seguinte oh! no ano seguinte, agora eu vou rimar aqui, agora aqui no beat Você fala que eu sou palhaço na frase, deixa eu me chamo e vou botar o do e vou de dois a zero na primeira fase oh! Terceiro, e você chegou pra mim e falou: que ganhou no segundo. Aqui você fala uma palavra e diz que é terceiro. Mas no fundo você não passa de um braco um vagabundo. Esse cara acha que é de grau Falei que tomou de 2 a 0 Ele falou: Eu assumo, eu tomei um. novidade hoje é de julho Vertente 3x0 no round, cê sente orgulho Ah, para, para, cê não sabe do que eu falo Para pra caralho E a sua carteira de trabalho hum? Me aí, independente do que aconteça Pelo nível da zima deve tá mais vazio do que a sua cabeça eu não, eu não, Sem demora, vem vul, vem vul, vem vul, vem vul, Nem pra parar o vídeo, é, mano, Era é, é, vai deixar vibrando é, já E aí? É, ah, não, esse daqui ó é E aí, você vai, já já vai já deixar, mano? Já. Acha que eu me se cabelinho é o MC Pose Hoje de é o MC Porque tá difícil de enfrentar você Cinco anos batalhando e não vai aprender Esse cara sempre fica se achando Vai saber que você não transmite a realidade Veja o currículo lá no jornal Campeão estadual, observação, dedicaridade Caridade, não, né? Caramba que é notícia, eu vou te dizer, eu fui pro nacional Você fez o quê? Você fez o quê? Entendi é verdade, você sabe mano que você só tem mediocridade Porque você aqui não transmite a realidade E o Big Mike é um é. Red Trick de caridade é. Eu... é melhor você parar porque ele é ruim Você sabe que eu sou esposa assim, eu sou levado pro o nacional Você é levado porque você joga com na verdade eu sou ligado pelo estadual. Cê sabe dessa fita aqui do ritual Cê sabe mano que você é um espadachim? Ah, que nunca conseguiu ganhar de mim? Nunca conseguiu ganhar de você, mentira Eu sou ligado grupo que você é um puta traíra. Você Cê tá ligado que faz de feia. Como eu sou você leva de grupo carregando o que não ceia Nada a ver A aldeia foi eu que paguei sua passagem Mas calma aí parceiro O rap não tá em alta, né? Porque você vestiu o drive do peito na alta